Eu sou, a... Eu sou o Norberto e esse é mais um elefante literário com a tag Hábitos de Leitura. Então, você assim, é uma justificativa bonitinha pra essa tag, a não ser que seja. Algumas pessoas, é na, na verdade, Mas perguntam, pergunta. né? Ah, quem perguntou? Justificativo pra quê? Me tem um bolso. Justificativo pra quê? Não, pra dizer, tipo, essa tag fala sobre hábitos de leitura, valeu? Não tem tá justificativa, não. É. De... Só sobre hábitos. Sim. Na verdade, a gente resolveu fazer porque algumas pessoas perguntam ah, façam um vídeos sobre hábitos. O que vocês vão fazer? Né, tem uma tag pra isso. A tag Acabou. é boa. A gente viu onde? A gente viu no canal Vamos Ler de Maria Angélica. Primeira pergunta. Você lê em algum lugar específico da casa? Eu leio em três lugares, basicamente. Eu leio na cama da minha mãe, Amém. no sofá e antes de dormir eu ou quando acordo na minha cama. Eu também leio na cama de manhã, mas é o lugar onde eu menos durmo. Eu durmo na minha cama, não, eu quis dizer, uhum. eu quis ou, dizer seja, assim, ou seja eu leio muito na minha cama, só que sempre que eu leio na minha cama, eu durmo muito então eu, durmo, eu leio ah? então eu leio na cama de manhã, que eu durmo menos lá ou não só na sala, só que é muito quente mas por ser quente é bom, porque aí eu não fico com sono entendeu? Dois, Marcador de páginas ou qualquer pedaço de papel Marcador, nosso marcador, inclusive. Sim, marcador. Principalmente. É, marcador, geralmente. Às vezes a opção não tem aí, bota um pedaço de papel não, mais, mas sempre mais. É, marcador. Mas é marcador. 3. Você consegue simplesmente parar de ler ou precisa parar no final de um capítulo ou certo número de páginas. Gente? Parar em capítulo, não tem como. Se não tem capítulo, eu fico, ah, tipo. Por quê? <risos> nervosa. Tem que parar. Nossa senhora, tem que parar no final do capítulo, gente. É. Tem que parar. Eu gosto de parar em final do capítulo, né, geralmente, ou. Páginas pares, eu tipo 40, 50 eu gosto. Ou quando acontece uma coisa que você tem que parar, porque pelo amor de Deus, você respira... quatro. Você come ou bebe enquanto lê? Geralmente não. Não, geralmente não. Geralmente não, no máximo se for na hora do almoço, por exemplo. Aí eu... Tá muito almoço boa a leitura, almoço. aí eu almoço lendo, mas é muito difícil. Isso, às vezes eu faço isso tomando café ou almoçando, sabe, como quando eu leio no, no leve... Porque ah, eu é. boto assim, ó, parado na minha frente é, e fico com ele só olhando é, e apertando. Quando é, quando é Digital. Ebook é, é mais fácil, realmente. É. Cinco. Música ou TV enquanto lê? De preferência, silêncio, gente. É, silêncio. O primeiro silêncio. porque eu olha, eu gosto de ficar ligado nas coisas, eu já vou ficar querendo cantar música, eu já vou ficar querendo prestar atenção no que eu tô falando. Aí não, não rola, eu, eu prefiro silêncio. Assim, não atrapalha. Hoje Mas, em dia ajuda. hoje em dia não me atrapalha. Antigamente eu não conseguia, de jeito nenhum. Mas de tanto... Uma pessoa tentar e o costume, eu não, se eu tiver num lugar barulhento eu consigo ler. Às vezes é mais fácil ler em um lugar barulhento do que com uma pessoa só uma coisa, ou é. uma televisão só falando uma coisa, uma informação. Ultimamente eu tentei ler ouvindo uma playlist, deu certo, mas com músicas nacionais não dá certo, e com músicas que eu conheço não dá certo, porque eu fico querendo cantar, então tem que é. ser internacional e que eu não conheça. Seis, um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários, um. sempre. Sempre vale. Mas geralmente Gera, um. Geralmente eu leio dois físicos em um e um e-book ao mesmo Ai, tempo. Meu Deus, tudo, eu leio. E aí eu leio de acordo com o meu amor. Tipo, ah, eu tô, tô querendo uma coisa mais assim. Hoje eu quero um poema. É, aí vai de acordo com o meu. Mas eu sempre. Sim. Geralmente eu leio de 3 em 3 ou 2 em 2. sete Ler em casa ou ler em qualquer lugar? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Começa essa. Melhor ler em qualquer lugar. Desde que na faculdade, ó. Meu livro aí tu começa a ler. Eu vou ver se você já tá lendo. de novo vai fechar meu livro. um Ótimo. <risos> 8. Lê em voz alta ou silenciosamente na cabeça? Acho muito engraçado essa pergunta, silenciosamente na cabeça. É, tem aqui na cabeça. É. Eu leio silenciosamente, silenciosamente, mas de vez em quando dá uma louca e eu começo a ler em voz alta, Ai, eu quando eu casa. Andando na casa e lendo em voz alta. 9. Você lê assim mais pra frente ou até mesmo pula páginas? <risos> okay. Não, não pulo. Assim, quando o livro. Eu só pulo quando o livro tá muito ruim, igual aconteceu ultimamente, com algumas leituras. Eu tive que pular páginas porque não tava malando, eu tive que. Eu passei umas 20 páginas ah, assim, ó. Eu sou trouxa mesmo. Tipo, o livro <risos> tá ruim, eu fico, não, mas vai dar certo. Vai, vai ter uma. Ai, pode ser que melhora. É tem Aí tem eu fico, que dar uma chance mesmo. Esperança, esperança. E mas nesse dia não. Me pede. lasco, me lasco. Mas vamos pra frente, tá? Acontece. Eu fico achando que eu tô perdendo informação, entendeu? Se eu pular, okay. eu não pulo. 10. Quebrar a lombada ou manter como novo. Novo, né? Existe uma regra de ângulo de livro. Assim, é. Ó. Você tá aqui, ó. O livro aqui, cá. aí você faz assim, ó. Sim. Aí, tá aí depois assim. ele Fica assim, mudando, tá lendo aqui, tá assim, assim, assim, assim. tá aqui, ó. Ah, aí depois tá lendo aqui, ó. Aí isso aí. pronto. Nunca quebra a mata, porque ele. Sim. Tá... Ai, gente, dá uma dó. Mas a pessoa eu... mantém, tem que manter. Quando a pessoa abre, abre assim, assim ó. Nossa, não faz isso, moça, não faz isso. 11. Você escreve ou faz anotações nos livros? Não. Não, tem costume, não. Eu tenho vontade de fazer isso em livros técnicos, assim, que eu venha ler, sei lá. É, pra estudar, né? Estudo, tal. mas ainda não tenho, não. Assim, eu não sou, tipo. Eu não sou mais. Porque antigamente eu era. Eu era, tipo, a chata aqui. Nem ah! toca, não, lê. não toca. Lê com a luva. Hoje em dia eu sou mais de boa, mas não tenho costume, não. E não me faz falta, assim. por igual, não, não. É, não, tá bom, aquela só as etiquetinhas assim, ó. Vai certo. 12. Quem você tagueia? Pronto, Vixe, Tem que taguear o povo. Ele vai taguear quem? Vamos taguear várias pessoas. Vamos taguear um monte de gente. Não, tem que ser o povo que não fez. Todo mundo já fez essa tag. A gente não vai taguear ninguém. Vai, todo mundo já fez essa tag. Quem não fez, sinta-se tagueado. Sinta-se tagueado. Sinta tagueado. A gente vai imitar os amigos que fazem isso. Por a gente não sabe, a gente. É. Eu, eu não não lembrava quem essa pergunta, essa é verdade. <risos> Aquelas, tipo, fui paga de surpresa, fui paga de surpresa. E a gente não pensou nisso, é. e essa tag ela é bem antiga, e várias pessoas já fizeram. Então, quem não fez, é muito legal, né, para que novas pessoas conheçam os hábitos de leitura, né? Conheçam um pouquinho mais sobre a pessoa, e aí, então, é. quem quiser fazer, faz, e é isso aí. Invita o elefante literário, que se você sente em tudo. Exatamente, <risos> faz cosplay da gente, e é nós cara de pau. É isso aí, então aqui okay. check. Ei, mas sintam-se si mesmo, tipo, faça o mesmo, uhum. vai ser legal, Quem não fez ainda. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa tag, dê o seu like no vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E seguir a gente em todas as redes sociais. Sim. Valeu. Valeu. Meu Deus, que sou 12. <risos> 12, caiu. <risos> <12. risos> ah, agora me deu pro para peraí. Aí vai ficar assim, ó. Vocês, e vocês, vocês e vocês. que a gente bocejando no vídeo, o povo? Todo mundo que tá assistindo só bocejando. Ah. Ai, cadê? Se você bocejando, você comenta aqui embaixo. O que? Bocejei. Bocejando com o elefante.